Valeu amigos e minhas amigas, um forte abraço, hoje gente vou trazer um prato saboroso, a famosa feijoada, esfriou um pouquinho, gente e quando esfria uma feijoada cai muito bem, aqui olha só, temos duas linguiças calabresa defumada, uma linguiça paio, aqui nós temos aqui 350 gramas de bacon, um quilo de feijão, Aqui eu coloquei de molho, que ele está começando a abrir as bandinhas para ser mais fácil de cozinhar. E aqui nós temos, gente, pezinho de porco, temos orelha de porco, temos aqui a carne de sol, temos uma língua de porco. Aqui eu fiz aqui uma mistura. Vamos lá, gente. Aqui eu vou pôr quatro orelhas de porco. Aqui eu vou pôr quatro pezinhos com o joelho e tudo aqui, ó. O joelho, os pezinhos cortados aqui, ó. E também vou pôr uma língua de porco dentro também. Ó. E aqui os pezinhos estão tá tudo cortadinhos. Aqui eu vou pôr 500 gramas de carne de sol. Mais 500 gramas de linguiça defumada. Mais uma linguiça paio. Mais 150 gramas. E aqui nós vamos pôr 400 gramas de bacon defumada. Temos aqui as costelinhas de porco. As costelinhas eu vou cozinhar separado, porque ela cozinha mais rápido. Olha só, gente. Então aqui eu lavei um quilo de feijão, coloquei de molho E esse caldinho aqui eu vou pôr junto. Não podemos jogar fora, não. E aqui eu vou pôr no panela de pressão e vou cozinhar separado para não esmagar muito o feijão e a carne ficar crua. Colocamos as duas panelas no fogo, vamos tampar aqui. Olha só, coloquei aqui na primeira pressão o feijão, a carne e a linguiça e os pezinhos eu coloquei aqui dentro. Aqui eu vou ferver um pouco, vou ver se o sal está legal. Eu coloquei de molho para tirar o sal, mas mesmo assim eu tenho que comprovar para eu ter certeza se está boa de sal. Então eu vou ferver, se eu ver que está legal, aí eu deixo. Após cozinhar o feijão, aí eu vou pegar essa carne por parte e vou cozinhar na de pressão. Enquanto isso, ela vai cozinhando aqui um pouquinho enquanto o feijão vai ficar pronto. Então vamos tampar aqui e vamos jogar fogo aí e vamos lá. aqui roupou dois rabinhos de porco aqui é opcional gente porque ele é um pouco gordo o rabinho do porco certo aí ó tem muita gordura então se você não quiser força não você não põe pois então meus amigos a nossa costelinha está quase pronta coloquei separado porque ela é um pouco mais rápida do que a outra carne olha só minha gente a costelinha está quase pronta por que colocamos separado? Porque a costelinha cozinha um pouco mais rápida do que os pés, as orelhas, a língua. Olha só, meus amigos, que fantástico, né? Aqui é... Olha só, show de bola. Que maravilha, hein? Por que colocamos a costelinha separada? Porque a costelinha tem um cozimento bem mais rápido do que o restante, as orelhas, o pé do porco a língua e a carne de sol, ela é um pouco mais difícil de, de... Olha só meus amigos, que fantástico, muito lindo né? Olha só, por que que colocamos a costelinha separada? Porque a costelinha ela tem um cozimento bem mais rápido. Sendo que o pé do porco, a orelha, a carne de sol e o rabinho do porco, ele tem um cozimento um pouco mais demorado. Por isso que separamos. Olha só, tiramos o feijão, colocamos aqui em uma vasilha, vamos cobrir. Havendo tirado todo o sal da carne, nós vamos pegar e vamos transferir em partes para uma panela de pressão. E vamos fazer aqui o nosso cozimento separadamente, porque aqui é um pouco mais lento. Olha só, essa aqui é a segunda água das fervuras. Tiramos o sal e essa água aqui com bastante gordura nós descartamos, jogamos ela fora. Enquanto a carne cozinha, vamos preparar aqui o couve primeiramente eu vou pôr aqui o feijão da panela se você quiser refogar a cebola pode refogar, eu não vou refogar vou pôr direto duas cebolas e também quatro dentes de alho grandes vamos pegar aqui duas ou três folhinhas de louro lava bem e é só misturar aqui com o feijão Agora vamos pôr uma xícara de cebolinha E mais uma xícara de cheiro verde, coentro As costelinhas já estão prontas Olha só, então aqui ó, a carne já tá bem cozidinha, então eu vou só despejar isso aqui ó. Olha só minha gente, estamos quase no final, vamos só mexer aqui um pouquinho, para não grudar no fundo da panela. Olha aqui, a azuleira do porco aí ó, azuleira, bastante carne ó. Agora aqui é só deixar engrossar bastante, as costelinhas, ó, aqui, ó. Ainda estão inteirinhas, porque eu não deixei cozinhar muito aí, ó. Olha só a costelinha aí. Aqui eu deixei um pouco de água aqui esquentando, para ir pondo de pouquinho em pouquinho. Tem que sempre estar tá mexendo. Demora um pouco, mas é assim, gente. Para sair bem feito, tem que ser assim mesmo. Só cobrir e esperar um pouquinho mais. no fogo baixo, hein, agora. Como eu falei, ó. Baixei aqui o fogo e vou esperar terminar bem lentamente. Prontinho, meus amigos. Finalizamos aqui. Aí, velho, então aqui a gente vai pôr aqui um pouquinho pra a gente. Ó. Maravilha. Se você quiser um pouco mais magra, você não põe o torcinho, tá bom? Aqui agora, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr aqui... Um pouquinho de arroz, né? E vamos pôr aqui Um pouquinho, gente, de couve aqui, ó Maravilha Então aqui agora vamos, vamos provar aqui, ó Pegar aqui, ó Um pedacinho aqui da orelha, ó Ficou muito molinho aqui, ó Maravilha a cartilagem da orelha Eu gosto muito Show de bola Ó, uma delícia Não esquece Se gostou do vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho e também deixar o seu like. Forte abraço. Fui. Tchau, tchau.